Hi, Siri. Stop the music on Spotify. <risos> Bom dia! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um dia. Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho. Significa que... Faltam 11 dias para a mudança. uma café, eu já comecei a trabalhar... É... Já comecei a trabalhar E como eu já tenho tudo pronto Hoje a gente vai tomar um... Começar o dia primeiro Do plano Então, olha aqui Dia primeiro Pronto <risos> Tô muito feliz com essa... Com essa conquista. E aí, agora, gata, eu vou colocar vocês num tripé pra gente fazermos juntos. Deixa eu primeiro tirar uma foto. Pra eu mandar pra, pra galera lá. <risos> então eu vou colocar vocês no tripé e já volto. Então vamos tentar usar essa experiência. Espero que dê certo, porque se não dá, não vou mais fazer isso. Tá bom. Tá, uhum. tem as pimentas. E é isso, não foi fácil. É aquela coisa, né? É uma dor para um dia o resto é muito feliz Arrasamos Agora a gente Unlock E Cheers, girls Hum Hum Vogue, Vogue Cai, câmera. Né? <risos> pra uma massa corrida Pra passar num buraco que eu fiz na parede aqui E também Vamos parar uh, Temos que Comprar ovos Papel toalha Aparentemente é isso Então beijos Tchau Até depois Então tá vendo isso daqui? a gente vai testar hoje isso é um saco a vácuo e isso são vários casacos pesados não são tão pesados assim os mais pesados ainda nem estão aqui Se eu colocá-los, eles vão ficar muito pesados, né? Vou derrubar a bocadilha. Como que a gente faz isso? Não tenho ideia. Vamos... Pois é. Já soltei um vídeo aqui no canal sobre casacos para quem mora na Polônia. Tá. Isso Eu acho que eles vão colocar todos juntos ao mesmo tempo. Tem que fazer isso aqui. Olha, menina, não é que tá dando certo? Ai, tá bem. Corre, corre! O ar não vazar. Nem sei. É sim. Tudo isso eu fiz em alguns minutos que precisava almoçar. Então agora eu vou fazer meu almoço. Tchau! Bom almoço para vocês, senhores. Nada mudou aqui. E é isso. Bom almoço. Uh! A gente veio hoje numa aventura no material de construções. Deixa eu já mostrei isso algumas vezes aqui no canal. A gente veio procurar massa corrida. Então, onde está isso? Só Deus sabe. Eu vou pelo instinto, que é. Aqui. Que, é, tipo. Que é, tipo, perto das tintas. Aí a gata vai ter que dar sofrimento. Primeiro eu quero pegar uma espátula. Porque eu vou precisar de uma espátula. Eu queria um piquitico assim, ó. Sem precisar comprar 50 kg Então aqui deve estar o bafo. <risos> Gente, é caro, né? Meu Deus, é muito caro Mas vamos, vamos ver Pincéis Ó, uma espátula Tem uma mais barata, não? Olha, falando da mais barata Chaste Quatro watts, ó Cinco Cinco watts Porque se eu falo assim, então me briga comigo Cinco então, watts aqui Vou levar um pin Ai, tem que levar uma lixa, né? Como é, como é que faz depois com a lixa? Ai, que tudo Que agonia de tocar nisso Vou levar uma lixa Uma mais grossa, sei lá o oh, céu Pincel, pincel, pincel Eu queria levar um piquitico Vou levar desse aqui mini também Que eu achei fofo Porque eu vou fazer com isso não sei, mas Tudo bem Qual que vocês mais gostam? Esse Ou esse aqui? Oh, acho que só o espelho custa 200 swat. Ai, que, que, que horror, tadinho Pra colocar cuba aqui Olha banheiros, os banheiros assim, ó, prontitos Nossa, olha o espelho lá em cima Que lindo Vou dar uma volta Nossa, olha o espelho é... Ai, não vou dar uma volta não, tô com preguiça Olha o sol Deixa eu virar aqui pra mim Só essa Deixa eu tirar, porque eu não gosto de falar com máscara Ai <risos> Tô com sede Só essa brincadeirinha de fazer um buraco Porque foi assim, eu colei um negócio na parede E ao remover, saiu junto um pedaço da parede <risos> Então só essa brincadeirinha de Colar coisa, tirar coisa foram 40 Não então tudo bem assim, né, mas aí próxima vez vou passar um durex <risos> agora a gente veio no mercado que eu tenho algumas coisas pra comprar esse aqui é o mercado antigamente aqui era nessa região, eu morava quando eu cheguei na Polônia, eu morava tipo ali é, que é uma rua chamada Ina Wrocławska. quer dizer, eu não morava, a empresa me trouxe pra cá, num, num apartamento que fica aqui se você quer conferir esses vídeos, você tem que ir lá no canal e tal, lá no início. Só que aí, de lá pra cá, me mudei, fui pra outro local. E, e desde isso eu estou lá. Aí o legal daqui é que é bem mais vazio. E eu não venho muito nesse mercado, então eu não sei como tá. Mas era bem mais vazio antigamente. Então aqui de umas lojas, assim, ó. É meio que assim. Nossa, que calor aqui. Era meio que assim. Então tá bom. Vamos parar de gravar. Tem um cheiro meio estranho aqui, galera. É dessa água eu beberei, dessa água eu beberei. Ai, não bebi muita água hoje. Tô triste, não tô feliz. Mas temos comprinhas. Sim nada vai mudar, deixa eu colocar vocês aqui, um ângulo muito particular, comprinhas de hoje, achei fazendo uma faxina ali, essa sacola da Decathlon, Decathlon, Decathlon, ai a meia tava aqui, vídeo interrompido por uma meia encontrada, <risos> em cima do negócio, Decathlon muito boa essa sacola, compramos coisinhas para terminar a organização das verduras se chama estralão compramos batatas eu só comprei essa batata tava barato. batata na Polônia é muito barata eu só comprei essa porque tinha uma embalagem bonita né olha embalagem bonita não é triste feia marrom Geralmente as embalagens da batata. Ou ela tá, tá toda suja ou ela é meio amarela, assim, meio triste. E é isso. Então olha que bolsa massa. Amo essas bolsinhas, assim. Principalmente que ela tem uma alça grande pra você amarrar. E aí você fecha ela aqui, ó. Pendura na sua mochila. Tchuki-tchuc tchuk. Aí. Tá e compramos lá. Isso aqui são cápsulas. Espero que você já tenha visto isso na sua vida, mas se você não viu vou te apresentar. São cápsulas, tá? Tá calma assim, ó. E acabou. Eu comprei do. Nossa, cheiroso esse. É da Marcariel, mais Lenor. Eu comprei é um pequenininho. Geralmente eu gosto de comprar maiores, porque na outra casa que eu vou mudar vai funcionar. Vai funcionar, vai funcionar a máquina direito, porque essa máquina aqui não funciona. Ou eu não sei mexer, né, durante três anos. Compramos ovo esse para tomar café de manhã. Compramos o condicionador, então eu uso esses dois aqui para lavar roupa. Então eu coloco, jogo três desse numa lavagem, aí eu jogo, lava tudo, aí depois eu jogo umas pérolas, elas são mais ou menos assim. Tá vendo? Tá vendo? E pra você sentir o cheiro, você aperta aqui, ó. E aí sobe um cheirinho. É maravilhoso. Eu amo. É um copinho, jogo ali, lava, lava, lava. Sua roupa fica cheirosa. Aí, pra eu tomar café, eu preciso comer uma proteína de 150 gramas. Ou dois ovos. Então eu comprei um peixe pra eu experimentar. Tomar café com peixe é diferente? É diferente, mas é só um mão, né, querida? Tô brincando, eu gosto de peixe. Comprei abacaxi, já tá todo derretido aqui, porque eu parei na casa da minha irmã, Tamil. Comprei abacaxi assim, 7,99. E comprei abacaxi assim, 12 e pouquinho. Então, é que aqui tem o quê? 1,5kg. Um aqui tem 400 gramas Então, de R$7,99 pra 12, confesso mais comprar o bafo inteiro. Mas aqui tá tudo picotado, tudo cortadinho. Vou colocar ele já aqui. Pra arrasar no congelador. Deixa eu tirar a minha janta. Porque a janta, minha gata, minha irmã, minha mana, tá aqui, ó. A janta, gata. Meu Deus. Destrói a casa. Aí é isso. E... Pô, acho que não tinha que molhar. O que que compramos lá no Coisa? Não dá até um negócio pegando isso aqui. Isso aqui é uma lixa. Uh! Comprei duas lixas. Uma de 180 e uma outra de... De outra, porque eu não sei a diferença Lixa Hum, ficou um cheio de abacaxi Comprei um mini rolinho Eu contei, né? Furei ali, não vou mostrar Porque acho que a pessoa que mora Dona disso aqui pode assistir esses vídeos Não quero ficar mostrando A casa tá perfeita, é só um buraco que eu fiz Eu puxei o um negócio, arranquei então, E derreteu esse coisinho, ó Tá grudando, minha mãe Aí comprei um rolinho e atrás disso aqui, ó. Pessoas que vão vir pra Polônia. Tá ao contrário. Mas isso se chama Boduvlana. Boduvlana. Bodówlana. Spachlówka Bodówlana. Massa corrida. Basicamente. Massa corrida. E é isso. Eu acho que tem que misturar com um pouquinho de água. fazer E... Comprei mais duas coisas. Uma espátula. Ó aqui, ó. Uma espátula. Pra eu fazer assim, ó. Passar bonitinho. Dá pra depois fazer coisa com... Com, é, com comida. E comprei isso aqui que eu sempre gosto de ter. Que é um... Super bom. Tá é bom. No, no mercado, pra comprar essas coisinhas, assim... Quando eu compro coisas pra... Casa, limpeza de casa, as coisas, eu sempre gasto muito. Então, só esses dois negócios aí deram um cinquentão. Então, a compra de mercado deu 86. Então, se eu não tivesse comprado isso, eu acho que já deveria, deveria, daria mais baratinho. E no outro negócio, deu 38. Então, já se foram cento e poucos reais. E se você acha que a gente mora aqui na Polônia e ganha em euro, você tá enganada. <risos> que o dinheiro vai se indo, vai se indo, daqui a pouco você tá, ó... Vou fazer um teste vou ver apertar, pra ver se bate. Tô tudo congelado. É babadeiro, é babadeiro o meu negócio. Espero que funcione. E é isso. Já tá muito tarde, eu parei na casa da minha amiga Tami. A gente ficou conversando um pouquinho lá. E tá na hora de jantar e já tá tarde. Então eu vou desligar. Hoje eu deixei meu cabelo mais assim pra cima, né? Que eu falei. Tá na hora de desligar, tá? Então eu vou jantar aqui. Espero que vocês sejam bem. Um beijão. Tchau, tchau, tchau, tchau. Antes que esse celular desliga de novo. Louco.